O caos tá... chegando. Agora tá uma loucura. Quando eu entrei naquele portal, tudo se desabou. O que foi que eu fiz de errado? Não tem como você encarar tudo isso sozinho. Você vai precisar de ajuda. Oi, eu preciso da sua ajuda. Você achou mesmo que não ia acontecer nada? Mas está bem enganado. Mas eu ajudo vocês nisso. Assuma seu erro, Sam. Não atrapalhe meus planos. Olha só, que porcaria de lugar é esse? Me explica logo, sim humana. prestes a ver é só o Não, não, não, não, não, não, de novo you know, não! Na...